Meus queridos e queridas, você que é inscrito no Bonfim Studio ou você que acabou de se inscrever porque esse conteúdo é relevante sim para você que quer se destacar no Instagram, porque eu vou falar oito coisas que ninguém te fala no Instagram, mas que você precisa fazer agora. Então, aguenta aí que eu vou te passar essas dicas. começar com a primeira e que ela é muito negligenciada, mas que você precisa ter um foco nisso para todo o restante que eu vou falar dessas oito coisas. Eu vou começar de trás para frente, eu vou começar pelo objetivo bem claro. Não adianta querer postar em pouquíssimo tempo e já saí o rei ou a rainha do Instagram. Nananana, não funciona desse jeito. Você acabou de chegar no Instagram e tá muita gente lá. Então é como se fosse, se você é aqui de São Paulo, aqui nós temos a 25 de março, que é um lugar tumultuadíssimo, cheio de gente, cheio de loja. O Instagram é mais ou menos isso no mundo virtual, então calma lá que você vai ter seu lugar só. mas se você não tem um objetivo claro essas dicas na verdade que eu vou te passar aqui, não vai adiantar nada. Não adianta querer postar e em pouquíssimo tempo ser o rei ou a rainha no Instagram, ou o rei do viral ou a rainha do viral. Isso leva tempo. Agora, se você quiser encurtar e ter uma boa grana para investir em anúncios, mas eu Põe boa grana mesmo, tá? É aquela verbona pesada. Aí você encurta esse caminho, mas não quer dizer que vai virar do dia para noite. Ele demora menos, mas não vai ser do dia para noite. E eu vou te propor um desafio. Quero que você coloque aqui quais são seus objetivos ou seu objetivo, tudo depende. Comenta aqui embaixo que a gente vai conversando. Definações... Claras para esse objetivo, pois assim você será notado no meio de tanta gente. Mas de novo, não é da noite pro dia, hein? Segunda! Depois eu recurso. Entregue um conteúdo de valor Dá uma olhadinha no seu Instagram E veja se você está entregando informações de conteúdo Se você só está vendendo por vender Sem criar uma conexão com o seu cliente já, já começou errado, ó Começou errado, volta! Dá uma olhadinha no seu Instagram E vê se você está entregando algo de valor Para o seu cliente ou seu seguidor Ou para quem está caindo de paraquedas Agora no seu conteúdo Olha criteriosamente, está em dúvida? Pede ajuda pra alguém. Tá, até esse conteúdo que eu tô... Esse, essa parte de entrega de conteúdo de valor pode até soar pra você chovendo molhado. Mas não é todo mundo que tá nesse nível. Então calma. Eu passo esse conteúdo pra quem tá começando, quem tá caindo de paraquedas e não tá entendendo nada. Um monte de gente vendendo e só você lá chupando o dedo. Tá, você tem que ter em mente o seguinte. Você tá ensinando ou informando alguma coisa pro seu cliente ou seguidor? Dá uma olhadinha. Vou dar tempo. Tá, não quer dizer que com isso você não possa participar de algum desafio que é colocado no TikTok ou Instagram. Não é que você não, precise, não vá participar disso. Só que, para pra pensar, esse conteúdo, esse desafio, vai agregar o seu negócio, entreter por entreter, Agora não é mais válido. Por quê? Porque agora você sabe como é que funcionam as coisas. Então você tem que ensinar ou informar, entretendo a pessoa. Por exemplo, você pode entrar num desafio, que seja Instagram ou TikTok, que geralmente são essas redes que fazem isso. Tá, só que ele está associado a alguma coisa que você faz, alguma coisa que você vende, que você presta serviço? Se a resposta é não de cara, então não tem muito sentido para que você está fazendo. Só se for para um perfil de humor. E que isso faça com que você seja destacado pelo, seu, pelo desafio. Tá então, tudo bem, tá válido. Agora, se você vende algum produto ou serviço e não tem conexão nenhuma com isso, putz, não faz, tá? Descrição clara na sua bio do que você faz. Não adianta nada você colocar versinho, poema, uma missão e não deixar claro o que você faz. Muita gente vai cair de paraquedas no seu perfil e não vai saber o que você vende. Porque bateu na bio, você fala, mas não estou entendendo o que a pessoa faz. Então na bio você tem que deixar bem claro, eu vendo isso, isso isso. Ou eu presto serviço disso, disso, disso. Se depois ainda sobrar caracteres pra você colocar alguma coisa, um pouco mais uh, ambição, valores ou alguma coisa do gênero, ou slogan, por exemplo, ok. Mas deixa nas primeiras linhas o que você realmente presta serviço, o que você vende ou que você é criador de conteúdo, por exemplo. A quarta é, revise suas postagens anteriores. Essa daí pega no calcanhar de quem é, é todo... Cheio dos dedos aí Nessa hora você não pode ficar de mimimi De ai ah, não quero, não sei o que Você vai, pás. você vai ter que fazer Não adianta adiar, procrastinar nem nada você tem que fazer isso. Você vai ter que olhar as postagens anteriores, ver o que você fez de certo e ver o que você fez de errado e aprender com seus erros e acertos. O certo, o que tá pegando, o que tem um alcance legal, uma visualização bacana, pô legal, continua, mas obviamente respeita todos aqueles itens que eu falei anteriormente, ok? Agora, que você, o alcance é pequeno, a visualização é pequena, não tá legal, nem nada, mas por algum motivo, um ou outro, você vai falar ah, não, eu quero esse tipo de coisa, você vai ter que mudar a formatação E você vai fazer uma higienização nas suas postagens Ah, tem gente que aí pega no calcanhar Nessas outras falar ah, não, eu não quero mudar tal Vai por mim, faz uma higienização, o que que é? O que não é relevante, o que tá lá objetivo nenhum, zero, deleta. Só que não vai deletar saindo, deletando tudo, não. Analisa com critério e com calma. Não faz isso num impulso que não dá certo. Tenta pensar nos objetivos que você está traçando para o seu negócio. A quinta, anota essa dica, pelo amor de Deus. Se você quer obter sucesso em sua trajetória, veja seus insights. Analisar os insights, que vai aparecer aqui do lado, é a questão de monitoramento. Não adianta você também procrastinar esse tipo de coisa. É importante você analisar de tempos em tempos como é que tá funcionando as visualizações, o alcance do conteúdo que você faz. Você olhando isso, vai até aparecer os dias e horários que são mais frequentes das pessoas olharem o seu conteúdo. Guarda essa informação que logo logo vai ser importante que a gente vai falar mais à frente a respeito disso, tá? De novo aqui, analisa o que tá dando certo, o que tá dando errado. Ficando de olho nos insights, você não marca bobeira e você começa a entregar aquilo que os seguidores querem saber. Fica de olho nos insights que você vai se dar bem. Sexto, responda a quem interage com você. Bom, se você não acompanhou, eu convido você a acompanhar. A semana passada a gente postou os 5 erros fatais para fazer feio no Instagram. Tá lá no carrossel, pode dar uma olhada. Ou se você tá vendo esse vídeo através do YouTube, ele também tá nos shorts. Esse é um pecado mortal. Se você não interage, meu amigo, fica as mãos. É uma loja física que a pessoa entra e não tem ninguém para atender. E a pessoa, se tiver alguma dúvida, vai ficar lá. No vá. Então, aqui eu tô falando de boas práticas de saque, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Isso, físico ou virtual, tem que funcionar. E uma dica muito importante aqui, que eu vejo muita gente fazendo cagada, é isso. É você pegar e, por exemplo, quando a pessoa interage com você, ou pelos comentários, ou pelo DM, Responda aonde a pessoa está fazendo a pergunta ou está interagindo. Não. Olha, essa é uma que eu vejo que eu falo, eu, eu conto até 10 para não, não, não, não começar a sair gritando. Não vai no primeiro contato, não manda a pessoa pedir para enviar um e-mail para você ou falar no WhatsApp para você direcionar essa pessoa. Não. Ela quer um atendimento rápido lá, aonde ela perguntou as coisas para você aonde ela comentou, e não você direcionar para o e-mail, para um WhatsApp. É claro que eu não estou falando de um comentário ou de uma DM que vai gerar uma crise, por exemplo, deu algum problema muito feio no produto ou no serviço. Aí é uma outra questão, só que não cabe aqui nesse vídeo, eu estou falando de comentários e DMs normais, ok? Então interaja exatamente aonde a pessoa está fazendo, está fazendo essas perguntas ou está comentando, tudo bem? A próxima, a sétima, nossa a gente já tá na sétima né, é criar um cronograma de postagens. Eu sei que muita gente aí tem horror, terror de fazer isso, mas eu vou te dizer uma coisa e vai doer, é o um mal necessário. Você precisa alinhar seu objetivo a um cronograma, não sabe por onde começar, Uh, tentou fazer cronograma umas 10 milhões de vezes e parou no segundo, no terceiro... Eu sei muito bem, conheço! Tem gente que vem aqui pedir socorro, falando assim que não consegue se adaptar a esse tipo de coisa. Mas, como eu já disse, é o um mal necessário para você ter sucesso. E não adianta você querer sucesso sem você ter um objetivo claro e sem ter foco. Se você chegou até aqui nesse vídeo, então... Para você, eu vou disponibilizar um cronograma simplificado para você não fugir, mas que ele é, ajuda muito a você manter seu foco no seu objetivo. Então, para quem está começando, né? Ele vai ser uma baita de uma mão na roda. Para você ter, você vai ter que comentar. Aqui com a hashtag fim Estúdio ajuda nós e também tem que seguir a gente. Tá? Se você tá no Instagram, você tem que seguir a gente no Instagram. Se você tá no YouTube, tem que seguir o nosso canal lá no YouTube ou qualquer outro canal que você esteja vendo esse vídeo. Facebook, LinkedIn, enfim. Você colocando, você seguindo e colocando a hashtag no comentário, a gente vai enviar uma mensagem para você. No particular, esse cronograma você vai ver. Ele é simples, mas ele é eficaz. Então, coloca a hashtag Bom Fim Estúdio ajuda nós! O oitavo, faça vários tipos de postagem. Você deve estar se perguntando, mas o que é isso, né? Bom, o Instagram disponibiliza vários tipos de formatos de postagens. Então você tem Reels, você tem o Feed, você tem no Feed, você tem o Carrossel, aquele que vai virando. Você tem o IGTV, que é como esse vídeo, são conteúdos mais longos. Você tem o Stories, que são 15 segundos. Una isso a esses formatos. Você vai usar todos, só que não assim, de qualquer jeito. Você já passou dessa fase, tá? Aquele que... Você, no começo desse vídeo e agora no final, já são pessoas totalmente diferentes. Aquele cara, aquela moça que estava lá atrás fazendo de qualquer jeito, já está lá no passado. Você agora sabe o que você está fazendo. Então, usa todos os formatos disponibilizados, mas pensando no objetivo. Se você, por exemplo, quer alcançar uma nova audiência organicamente, porque o seu bolso tem escorpião, que eu sei que você está morrendo de medo de investir e isso vai ficar para um outro vídeo a respeito do assunto de anúncios ou investir em impulsionamento, que é a mesma coisa ele alcança pessoas além dos seus seguidores, ele entrega para outras pessoas então muitas vezes você vai perceber que muita gente visualizou ou alcançou e que não faz parte dos seus seguidores Aí você vai ficar pensando, olha, mas como é que aconteceu isso? Por causa do Reels, o Reels ele amplia para além da sua audiência. Pode ser que no futuro esse vídeo que eu tô falando a respeito do Reels fique datado. Mas hoje, nesse ano de 2021, em setembro que eu tô gravando, ele continua firme e forte dessa forma. Eu não tô falando que é só fazer o Reels, eu tô dando um dos exemplos do objetivo. Se você quer alcançar mais pessoas, faça mais Reels, mas não abandone todo o restante, ok? E carrossel, ele aparece mais de uma vez para as pessoas no feed, porque você fez 2, 3... artes... duas, três uh, imagens ou vídeos, e isso vai aparecer mais vezes para as pessoas no feed. Dá uma pre presta atenção que você vai identificar isso. Espero ter ajudado vocês. Então, eu fico por aqui. Um beijinho e tchau!